Fala cambada, beleza? Olha eu aqui de vez Bom, feita a pergunta no meu canal sobre funcionar o Steam Controller no Debian. Bom, surgiu a curiosidade pra mim também sobre o assunto. É... Eu imagino que sim, que o SteamOS, ou SteamOS, seja a forma que quiser chamar, ele é baseado no Debian. Tanto que o próprio pessoal do Steam OS é, marcou presença já no ou não, na Debian Conf de Portland. Nós estamos trabalhando há alguns anos agora em uma derivada de Debian chamada SteamOS, ou SteamOS, dependendo de como você pronuncia. Uh... E, por fim, eu fiz umas pesquisas e descobri o seguinte, pelo menos no Ubuntu que foi feito o teste, é basicamente o um Debian, o cara no vídeo disse o seguinte, que o Steam Controller não funciona no Linux out of the box. Ou seja, o padrão né, já vem funcionando Mas ele ensinou uma regra que você cria um arquivo dentro de barra lib, barra rules.d E ele cria um arquivo lá dentro onde a gente coloca as informações para funcionar o Steam Controller E por fim eu encontrei no site da Steam também um pessoal falando assim Ah, o Steam Controller não funcionou no meu Debian e eles deram as informações exatamente do mesmo, da mesma regra para você fazer funcionar o Steam Controller no Debian E eles colocam todas as informações com comentários, toda a descrição que você tem que colocar dentro desse arquivo para ele funcionar E por fim teve até um cara que criou um artigo também dentro da própria comunidade Steam Que ele diz o seguinte Tornei o meu Debian num Steam OS. Aí ele explica que pode ser que funcione ou não, ele testou na época no Wheezy eu vou deixar os links aqui na descrição, vai agora de cada um fazer um teste. Se alguém tem um Debian e já tem um Steam Controller e conseguiu fazer colocar profissional, é, então deixa o um espaço aberto pra você, dar o seu comentário aqui, até aparecer aqui no canal pra poder dar uma força pro pessoal. Tá Porque assim, eu não sou gamer, então não vou ficar preocupando em mexer, comprar um Steam Controller colocar no Debian pra funcionar. Beleza? Então fica aí a dica, um abraço e falou!